Como é que foi lá dentro? É, o que acontece é que a gente faz uma pergunta sobre alguma coisa que a gente ele dá sempre a mesma resposta. Não muda a resposta. Você pode ir ali que ele vai dar a mesma resposta. Você perguntar, ah, eu vou receber uma denunciação de Ele dá a mesma resposta. Você perguntar, eu moro numa rua, você pode urbanizar? Qual uma é pergunta? Se outras comunidades foram urbanizadas, porque a nossa não pode ser também. Ele dá a mesma resposta. Você tem que sair, que a, a, a, você tem a opção de sair ou ficar, mas não responde. Bom, vai se vai ser urbanizado, ele não fala, eu vou urbanizar. É é a mesma resposta. Sempre Quais são as respostas resposta. que ele fica dando? A resposta é que a gente tem que ir na prefeitura para poder cadastrar para não ter pressa que tem um apartamento que tem que ainda você pode escolher a internalização do valor que a sua casa valer não tem, não tem resposta, a gente não entende nada do que ele fala. Qual o valor que ele está oferecendo? Não deu valor, ele não dá valor, ele fala que tem que ir na prefeitura para poder amanhã, a partir da manhã, para poder resolver. Apresentaram o projeto que tem, que o projeto dele parece que é 114 milhões, o nosso projeto é 14 milhões, é, e ele falou, não disse, não respondeu, ele não responde nada. Ele não responde nada, não responde nada. O que, que você acha que embalar? vai acontecer agora? vai acontecer ele vai continuar rolando vai conseguir tirar as pessoas que ele quer se ele tirar a maioria depois ele pode tirar a, a comunidade toda. Como acontece tudo ele vai. Sempre isso, não tem o que ver. E você acha que ele vai conseguir? Pelo que eu tô vendo, eu tô achando que vai. Pelo que eu tô vendo, eu tô achando que vai. Deu? Deu que eu tô vendo? Por quê? Ah, é porque as pessoas estão cedendo. Só isso. Por que, que você acha que ele consegue? É, ele consegue porque não tem ninguém para ocupar corretamente para gente. As pessoas são fracas né, de cabeça, não sei. É, quem, quem cede é quem tem as casas piores. Entendeu? Quem tem, eu, tenho, eu, sou, eu moro no, na pior rua da comunidade. A minha casa, se, se eu não fizesse uma barreira nela, Mas eu não quero sair. Eu tenho condições de construir minha casa. Eu trabalho.